Olha só o que chegou da Iron Studios em collab com a Limited Edition. Meus queridos e queridas Tolkien Talkers, antes da gente ver todos os detalhes dessa Super Action Figure, já sabe como é que é, ajuda a nós, dá aquele like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, aproveita e deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele emoji de Elf, aquele emoji de verde-folha, qualquer outra coisa, ou uma frase de outra ajuda alguma frase bonita aí, só para a gente subir na relevância do YouTube. Esse super colecionável da Asmus Collectibles vai ser mostrado em detalhes aqui hoje e eu quero mostrar para vocês da onde que ele veio, porque ele veio de duas lojas muito bacanas que é a Iron Studios e a Limited Edition. A Iron Studios completa 10 anos em 2023 e você pode comemorar indo conhecer mais das peças deles nas duas Concept Store, que ficam no bairro do Itaim e a outra nos Jardins aqui em São Paulo capital. Aqui vou mostrar para vocês o site deles, que tem muita coisa legal de diversas franquias, como Star Wars e Marvel, por exemplo. No Instagram você pode seguir tanto a Iron Studios quanto a Concept Store, ok? Cada um tem um perfil separado e conteúdos que se cruzam às vezes e horas se diferem. Por exemplo, olha só esses três rios que demais. Eles explicam sobre escalas. É um baita conteúdo legal, porque a gente nunca entende muito bem o que é uma escala 1 para 1, 1 para 2, 1 para 6, 1 para 10, 1 para 12, enfim, eles explicam direitinho mostrando exemplos do mandaloriano. Muito legal! Sem falar dessas fotaças, né? Imagina só você aí na sua toca com uma dessas peças super bonitas, muito estiloso. Porém, hoje eu vou falar de outro local. Além das concept stores da Iron Studios, existe uma outra forma sensacional de você conferir os produtos da Iron Studios e de outras marcas mundialmente famosas no ramo de colecionáveis. É na Limited Edition, na Rua da Consolação, 2753, também aqui em São Paulo. Eu vou subir no Instagram do TT, uns dois rios, acho que um mostrando o Legolas, que a gente vai ver hoje, e o outro mostrando o interior da loja, para vocês entenderem o tamanho da loja. Ela tem dois andares, mas ela é muito profunda. Assim, é um outro mundo, um mundo de sonhos, assim, abarrotado de coisa bonita de todas as franquias imagináveis. Se você gosta de action figure, lá é um ponto de encontro de colecionadores, assim, de Cavaleiros do Zodíaco, de X-Men, Marvel tal. as peças dos X-men para mim são assim insanas assim né Elas são da Iron Studios mas lá tem outras franquias também a Iron Studios tem uma, uma parte dedicada a eles ali né que tem os minicoss tem outras coisas tem um R2D2 tamanho real escala um para um mas tem várias outras marcas também. A loja você vai conhecer certinho no Rios, lá do Instagram e também eu fiz um outro só com imagens é, de pé do Legolas, além das que a gente já fez aqui. Mas aqui eu estou mostrando mais em detalhes ainda. Aliás, atenção que nós temos cupom. O cupom é Tolkien. Tudo em caixa alta e dá 5% de descontos no site da Aaron Studios. E não é só isso. Além de dar 5% off no site da Iron Studios, também dá 5% de desconto na loja física da Limited Edition. Corre lá! Então agora eu vou mudar de câmera e a gente vai olhar em detalhes. A caixa, o rosto, as mãos, o arco, as adagas, tudo. Vamos ver esse Legolas aqui por inteiro. Então vamos lá abrir esta belezura. A caixa é tão grande que quase não entra no enquadramento. Nós temos aqui Orlando Bloom, em seu traje clássico de Legolas, e nesse caso é a armadura que ele utiliza no Abismo de Helm. Já temos aqui o broche de Lothlórien, portanto já temos também a capa tecida por Galadriel. E o seu arco maior, porque o arco de Loren é maior do que o arco da Floresta das Trevas, ou Treva Mata na nova tradução. Temos aqui The Lord of the Rings, afinal o logotipo mostra que ele é um produto oficial. Legolas. The Battle of Helm's Deep ou seja, a Batalha do Abismo de Helm. Lembrando que é da Asmus Collectibles. É uma marca super reconhecida no mercado. A gente tem a inscrição do anel atrás. Né? Uma textura de, de BG, né? de background, junto com o mapa da Terra-média. Acho super bonita essa textura. Atrás a gente tem um, um texto muito massa. E aí as costas do Legolas, né. Então ele tem aljava com todas as as flechas aqui e o par de adagas. Esse conjunto inteirinho você vai encontrar aqui dentro. É espetacular. Logotipos da New Line aqui atrás indicando que é um produto licenciado. Então abrindo a caixa a caixa, todas essas caixas de colecionáveis elas vêm bem justinhas que é para o bichinho ficar Bem preso lá dentro. Então aqui, nada demais. Tirando, nós temos aqui o moço ultra protegido. Aí começa aquela, aquela sucessão de plástico e plástico. O meu aqui, para facilitar, eu já coloquei a capinha de lórem nele. Mas a capinha de lórem vem separada, tá abaixo de tudo. Então aqui eu já coloquei aqui a capinha com broche e tal, para facilitar já mostro direitinho para vocês. Então, vamos lá. Uma coisa que é impressionante é a expressão. Olha isso. Gente, isso aqui ele vem com material rígido, só que daqui para baixo é um cabelo mesmo. Tipo uma Barbie. Só que de alto nível, né? A orelha pontuda, a trança. É impressionante a qualidade. Olha o olho como brilha, gente. Parece o Arnold Bloom gente. até a pigmentação da pele. É assustador. Sério. É um tipo de silicone, eu não sei, ele move perfeitamente. É extremamente articulado. Aqui a gente vê armadura perfeita, camada após camada, né? um tipo de escama que eles fazem para ter movimentação. Né? Então assim, é um adendo à roupa original dele, já de príncipe de treva mata. Aqui nós temos braceletes. O número de sobreposição de peças é impressionante. Porque isso aqui é um material rígido, mas aqui é tecido. Em cima do tecido tem outro tecido. Em cima do tecido tem um material rígido. Gente, é um, é um cuidado impressionante. Ó. Tanto de camada de roupa que tem. A, a calça, as botas, extremamente trabalhado, né? altamente articulado. né? pés, tornozelos, joelhos extremamente articulado assustador, além de tudo isso de tecido, ainda tem a capa de Love Loren aljava ah, aqui olha isso gente, aqui tem um lugar para colocar a adaga, né, o par de adagas que o outro tá aqui atrás e o capuz de Loren que ele é meio rígido, ó. Ele tem aqui um só que o Legolas ele nunca usa, né? Então, sempre puxa para trás. Dá aquele tapa aqui no L'Oreal. Olha o nível de detalhe desse broche. É esmaltado. Gente, absurdo. Um absurdo. E aí você coloca aqui, né? Tem o cinto. E essas mãos você pode trocar. Então, por exemplo, essa aqui é a mão que ele vai usar para as adagas mas tem mão de... não, isso aqui é para flecha segurar o arco mas tem mão também de adagas eu vou mostrar para vocês então o Legolas vai descansar aqui do lado vou mostrar aqui para vocês vem a base para ele ficar preso então a base também tem o um logotipo né? a gente simplesmente coloca aqui e prende aqui literalmente onde você imagina ainda bem porque ele tem bastante tecido e vai amortecer este impacto. Aqui é sensacional. É o conjunto de mãos diferentes. Então, por exemplo, se você quiser colocar uma pose na qual ele estaria segurando o arco com mais firmeza, é essa mão. Então ele vem com dois conjuntos. Ele vem com quatro conjuntos de mãos para finalidades diferentes, elas são meio siliconadas ó. e você troca, então tem até o a mão de porrada mesmo ó. você simplesmente troca, se acontecer alguma coisa com a, na troca dos pinos da mão e quebrar alguma coisa, você tem um par extra aqui e tem a espada também sensacional que a gente coloca nele então saquinho de sílica, vem o um manual de instruções também, ainda falando da espada olha que impressionante o acabamento que eles fazem tudo tem acabamento, tem detalhe é, é absurdo, é ignorante pensar que não existe um negócio desse e obviamente a espada tem o mesmo capricho esse conjunto é o conjunto mais doido que a gente tem aqui. O arco, o arco grande, né, que é o arco de Loren. Ó. Por quê? Porque quando você tensiona, ele tem que ficar bonitinho na mão dele. As adagas nós temos elas inteiras, as adagas élficas. Lindas super trabalhadas e essas são caso você vai usar ela na mão do Legolas porque você pode caso o Legolas vá usar apenas o arco na mão aí você coloca o que? coloca só a parte de cima das adagas nas costas dele para parecer que elas estão dentro do estojo né então é a mesma peça, só que em duas versões. A versão inteira e a versão que fica só nas costas, para simular que ele está usando as adagas. Vou colocar aqui para você ver. Fica assim, ó. Porque você não precisa colocar inteira, então aparenta que ela está toda inteira aqui. Tudo dá o java, né? E aí essa daqui a gente pode colocar direto na mão dele. Pronto para ataque. Tá, desculpe. E aí? E aqui nós temos o conjunto com as flechas. Espetacular. São dez flechas, né? E aí você pode pegar um conjuntinho e colocar na Java. Mesma coisa, muito detalhe. Lindas. para falar a verdade, flecha até sobra. Porque todo mundo sabe que o Legolas tem flechas infinitas. O abismo de me mostra isso. Nunca acabam as flechas. Então aqui você pode fazer um conjunto dele. Com as flechas, com a adaga. Mas eu vou mostrar vocês com o arco, que o arco é o mais louco. Agora sim, ele está com a espada. O tratamento do, do cinto é, é muito gritante, assim. é brutal. Já com o arco, e agora eu vou trocar a mão para colocar uma mão de flecha. Tem essa aqui, ó, que é para segurar a corda e a flecha. E aqui pronto, ó, ele já tá com a mão do arco. Você pode fazer várias posições de arco, de espada, de adaga. Né? Eu acho essa aqui a mais louca, porque realmente Ó, tá com o arco com a tensão aqui, né? Tudo eu acho espe es espetacular. E aí ele fica na basezinha dele aqui. Essa base você pode regular a altura que você quiser, que você achar melhor, mas existe uma altura básica mesmo, né? Que é para colocar no cavalo do cidadão. E aí aqui ele fica na base. Sensacional, né? Vou dar um close para vocês conferirem agora. Eita, que o bicho é bonito, não é verdade? Eu achei sensacional. Então, esta foi a resenha detalhada do Legolas do Abismo de Helm da Asmus Collectibles. Sensacional. Se você quiser, vai lá conhecer as Concept Store e também a Limited Edition. Aliás, não deixe de aproveitar o cupom de desconto tanto no site como na loja física. Conta pra mim aqui nos comentários. Você tem colecionáveis, action figures, você gosta de alguma franquia? Deixa aqui, já deixa aquele seu emoji, aquela sua frase, se inscreve no canal, clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Enfim, dá aquela relevância para gente. Se você quiser ajudar o TT de diversas maneiras, você pode fazer ela sendo membro do TT, comprando os livros com os nossos links, assim você ajuda o canal sem custo adicional lá na Amazon.com.br e tem diversas outras maneiras que eu gravei um vídeo e expliquei cada uma delas. Tenho valeu demais, enfim, muitas formas. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Da Maria.